Não, não não tenho reuniões marcadas com ninguém, sou apenas com o Sporting, preparação da próxima época e, portanto, esse é o, é, o, é, o, é o ponto e de certeza que vocês são prova disso. Nem da minha parte, nem do Raul Costa, que é o meu agente, nenhum, não houve ninguém a dizer que, que eu tinha reuniões marcadas. Portanto, é tudo muito subjetivo e não quero dar grande ênfase a essas, essas notícias. Já falei sobre o meu futuro, não, vou, não posso estar todas as semanas a falar no mesmo, porque fui acusado um bocadinho, e com razão, de criar alguma instabilidade, quando eu apenas quis dizer que nós temos que esclarecer as coisas em casa, o que é que correu mal ou não. Portanto, isso já está falado, já esclarecemos isso, hum, e nada mudou da minha ideia, portanto, não, não comento isso. Hum, sou treinador do Sporting e sou muito feliz.